Bem-vindo, bem-vinda. Feliz Dia dos Namorados para quem tem namorado ou tem namorada, para você que não tem. Feliz Dia da Economia. Deus te abençoe. Os forevers e os forever loans. Aqui, Feliz dia a... aqui. <risos> tá no ar. Vou pedir aqui o meu querido ajudante e supervisor, o meu filho Luiz Guilherme, possa verificar aí se o áudio tá ok, tá chegando legal para todo mundo, se tá todo mundo ouvindo, se tá todo mundo vendo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Este é uma iniciativa do bujac.com.br, da Escola do Bujac, a gente tá aqui Tentando todos os dias explicar um pouquinho que a Bíblia não é um bicho de sete cabeças, mas exige uma certa. É, exige o um jeito certo de se chegar, igual que o I. É gostoso, mas tem que saber como é que come. E aí a gente está aqui explicando todos os dias. já o, dia, o dia 4, serão 21 dias. Até agora a gente não abriu ainda o texto bíblico. A ideia é que você entenda que antes. De abrir o texto, você precisa ter algumas informações é, para não chegar de qualquer jeito no texto. No dia 1 nós explicamos, dia 2 nós explicamos, dia 3 também, dia 4. Siga os dias, é importante que você veja, porque é, são, são sequências, não são vídeos aleatórios, eles estão numa sequência. Um passo a passo antes de você começar a interpretar o texto bíblico e começar a interpretar o texto bíblico. E depois de interpretar o texto bíblico, o que você vai fazer com a informação que você é, pegou, coletou do texto bíblico. Então, nas últimas aulas, nós vamos ensinar a você a como preparar um estudo bíblico, a como preparar um sermão, a como preparar uma, a sua própria devocional com o material que você coletou. Então, precisa Você precisa seguir o passo a passo. Então tem o dia 1 dia 2, dia 3, dia 4. É importante que você me acompanhe aqui todos os dias na live aqui no Instagram. Eu vou estar aqui por volta das 9 horas da noite. Aliás, 9 horas da noite aqui na Espanha. Desculpa, às 4 horas da tarde do Brasil. 4 horas da tarde no Brasil. 21 horas aqui na Espanha. Então, todos os dias nós vamos estar aqui oferecendo para você nesses 21 dias. O que o método do mergulho bíblico pode te dar como ferramenta? Existem muitas ferramentas de interpretação bíblica, existem muitas escolas, você pode fazer, escolher a melhor que você eu estou te oferecendo mais uma. Esse método é rápido, esse método é fácil e esse método é seguro. Então você vai poder é, acessar a, a Bíblia de uma forma muito, muito tranquila. Quando nós criamos esse projeto e desenvolvemos esse projeto, o mergulho bíblico, e criamos esse método, quando eu criei esse método e estou apresentando para você, ele foi experimentado em aulas na universidade, foi experimentado em igrejas, experimentado com gente que tinha muito conhecimento bíblico, gente que não tinha conhecimento bíblico nenhum, foi experimentado com gente... Que tem curso superior, gente que não tinha curso superior Gente que tinha muito material em casa, gente que não tinha material em casa Então é um método que já está experimentado Então o que eu estou apresentando para você não é um produto que eu inventei ontem Criei ontem aqui no Quintal de Casa E estou jogando aqui na internet de qualquer forma Não, é uma coisa experimentada Tem muito do que os irmãos nos ajudaram E eu quero agradecer de coração Se tem alguém que me ouvindo aqui, a Silvia É uma das pioneiras nesse no Mercúrio Bíblico em 2017 é, 2016 ou 2017 acho que 2017 ou 2016, agora estou na dúvida nós iniciamos uma turma foi quando eu comecei a fazer os primeiros testes de apresentar esse material na internet que é de forma compartilhada, fizemos isso para o Hangout é, outras ferramentas é, antes desse boom de internet que nós temos hoje de cursos que estão na internet à disposição de todo mundo aí então quero agradecer de coração a Silvio, o Kleber a, o Denis, a, a tantos outros que me ajudaram, o Alexandre, de, de, o Alexandre do Amapá, tantos que foram tão, tão eu estou citando nomes aqui, então eu vou correr o risco de esquecer o nome de alguém, então me desculpa se eu esqueci, mas eu quero agradecer, pelo menos esses que vieram à minha mente aqui, que me ajudaram a construir esse material para apresentar na internet, ok? E no dia de hoje nós vamos falar sobre isolar a cena do crime. Hoje e amanhã vai, vão ser dois dias preparados, porque esse, se você entender esse processo, os processos anteriores, dia 1, um, dia 2, dia 3, são importantes, muito importantes. Você pode entrar para o texto bíblico e começar a investigar sem eles? Pode. Vai dar certo? Talvez. O importante é você fazê-los passo 1, passo 2, um, passo 3 também. Agora, o passo 4, ele é fundamental. Esse do dia 4, agora que eu vou dividir ele. Se não der para apresentar tudo hoje, vou apresentar ele hoje, apresentar, apresentar ele amanhã. Que é... esse é fundamental. 90% da interpretação bíblica é resolvida aqui nesse passo. Eu estou falando sério. 90% do problema da interpretação bíblica é resolvida aqui neste passo. Pode acreditar no que eu estou te falando? Acredita mesmo. Sério. Eu estou olhando aqui às vezes do lado de cá para ver se ah, tá, tá tudo saindo tudo certinho, porque às vezes a gente está falando aqui tô sozinho na transmissão, então não sei se vai dar para todo mundo ver. Esse passo do isolar a cena do crime, do crime, o que que é? Deixa eu trazer aqui para você uma definição do que se trata a perícope. Então Deixa eu pegar aqui para você Eu queria, não sei se você consegue ver Eu tô tentando colocar, enquadrar certinho ali De forma que todo mundo possa ter uma imagem Estou olhando aqui pelo celular aqui na minha, No meu backup aqui do celular Mas é porque tem um, um delayzinho. Então, Pericope é o seguinte Eu vou explicar para você de forma muito tranquila aqui. Talvez você não tá conseguindo ver O zoinho não tá legal aí então deixa eu fazer um recorte aqui que aí vai ajudar a gente a fazer a coisa do jeito certo. Vamos lá! Deixa eu fazer aqui, faço esse recorte, separa esse aqui, esse outro eu ponho para cá, esse eu venho para cá e cresço ele aqui, ok? Vamos ver se vai ficar melhor. Não ficou melhor coisa em cima nenhuma, mas está aparecendo alguma coisa para você aí. Então vamos lá. O que é a perícola? Perícope é o um nome, é um nome que se dá um método para delimitar um espaço de texto para pesquisa. Deixa eu colocar mais em cima aqui, que agora eu vou usar aquilo que eu gosto de fazer, que é desenhar. Então vamos lá. O que é fazer isso? O que é a perícope? A é, é pegar um texto bíblico, ou um texto, ou qualquer texto, mas no caso nós estamos estudando a Bíblia. É pegar um texto bíblico. Então Vamos aqui desenhar aqui a Bíblia. Pegar o texto bíblico. Então aqui você tem aqui o texto. Tá desenhado aqui, e eu vou pegar e vou definir que a pesquisa começa num trecho e termina no outro trecho aqui. Então, esse trecho específico aqui que eu tô pintando é o trecho da minha pesquisa. Por que isso? Porque a Bíblia, apesar de estar separada em capítulos e em versículos, os capítulos e os versículos, eles não determinam a ideia. Os capítulos e os versículos eles não determinam a ideia. O que, que eu estou buscando? Estou buscando entender o que, que o texto está dizendo. E pra, para eu entender o que o texto está dizendo, eu tenho que determinar qual é a ideia central do texto. Porque todo texto possui uma ideia, um desejo, um anseio, uma mensagem a ser transmitida. E eu estou em busca dessa mensagem por quê? Porque domingo à noite, depois que eu. Domingo à noite ou domingo pela manhã, ou pequeno grupo, qualquer lugar onde você for entregar essa mensagem, as pessoas que vão ouvir, vão ouvir a mensagem da seguinte forma: Assim disse o Senhor. Então é muito sério que quando eu encontrar com essas pessoas, quando eu me encontrar com essas pessoas, e quando eu entregar essa mensagem, de fato seja assim disse o Senhor. E não assim eu entendi. Porque senão vai ficar aparecendo aquele correio, sabe aquele, aquela brincadeira de correio? É, correio maluco? Agora eu esqueci o nome. De, não, é, Correio mudo? Ah, esqueci como é que funciona. Que você vai passando a notícia por ouvido da pessoa, vai passando a notícia, vai passando a notícia, vai passando a notícia. Aí você fala no início, você fala com a tia, aí no fim tá escrito lá, eu bati na sua tia. Então, pra que não fique desse jeito, né? Chegue. Limpa a mensagem, a, a que você que de fato Deus disse, é muito importante, muitíssimo importante, que você entenda qual é a mensagem. E para entender qual é a mensagem, a gente vai diminuindo o espaço da pesquisa. A gente pode diminuir, a gente pode aumentar até que a ideia fique completa. O que é uma ideia completa? É uma ideia completa que tem começo, meio e fim. A gente entende o que está sendo dito ali. Ah, durante todas as outras as outras lives que nós vamos ter, essa que é a quarta, e na, nós vamos ter, na verdade, 21 lives, então é na, nas, em todas as lives seguintes, agora nós vamos utilizar esse recurso Muitíssimas vezes. Então não se preocupe. Você pode ir treinando aí o seu olhar para encontrar qual é a perícope. Algumas bíblias trazem capítulo e versículo no formato de parágrafo. Já viu aquela bíblia que você tem que, que, tem que ficar procurando? Onde talvez tá, o pessoal? Abra Mateus capítulo 12, verso 33, meu irmão. Aí você abre lá a bíblia no Mateus capítulo 12. Aí está o 32 e de repente está o 35 e você não consegue achar porque o 33 está no meio do texto? Bom, essa Bíblia é uma Bíblia com parágrafo. As Bíblias mais modernas, as, as, as, as edições mais modernas das Bíblias estão vindo nesse formato de parágrafo. Isso facilita? Facilita e muito. Muitíssimo. Dá para confiar? Dá para confiar. 100%? Não, você tem que ir lá e conferir, porque alguém com outros olhos, com outra mente, com outro coração, com outra disposição, foi lá e separou os parágrafos. De repente você acha, não, aqui tem uma diferençazinha de um para outro. Um exemplo bem típico, eu, eu posso até te dar aqui, não, não preparei o slide para a gente ver isso aqui, mas você pode pegar sua bíblia, se você tem uma bíblia é, ao meio da revista atualizada, e se você tem uma versão NVI, e se você for lá em Efésios capítulo, capítulo 1, no verso 4 para o verso 5, em algumas versões você vai encontrar um ponto e vírgula. Em outras versões você vai encontrar um ponto, em outras versões você vai encontrar uma vírgula. No predestinado, em amor nos predestinou ou predestinou-nos para o amor. Então tem muito tem, isso muda todo sentido é um pontozinho de nada ali uma vírgula de nada alterou todo o sentido do texto ali então para que você, você que gosta aí de treta de internet disputar aí com os calvinistas e os arminianos se, se existe predestinação para salvação ou não esse é um ponto um ponto e vírgula e uma vírgula que dá para você discutir aí mais dois três mil anos e não vai chegar à conclusão nenhuma porque algumas versões vão colocar esse ponto outras versões não vão colocar Ponto nenhum. Então, quando você vê a formação do parágrafo, o desenho do parágrafo, já dá para delimitar ali uma perícope. Por quê? Porque se você se lembra, é, cada parágrafo possui uma, uma ideia. A ideia do parágrafo é fazer com que você tenha uma ideia completa dentro dele. Pelo menos essa era, era a origem é, desejada do parágrafo. Ou seja, então eu começo aqui, lembra quando a professora começava os ditados? Ponto e vírgula! É ponto, é ponto, espaço, é outra linha, espaço porque vai começar um parágrafo. Então, então você começa, inicia um parágrafo, dando espaço. Esse aqui é o desenho do parágrafo conforme for. Então, dentro, conforme a regra, as regras, as regras. Então, tem esse espaçozinho aqui que determina o parágrafo. De repente a sua Bíblia tem essa conotação aqui. E aí nela vem então um versículo. O versículo vem aqui. O capítulo aliás vem escrito aqui. E aqui no meio tem o versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6 e aí o 7. E aí o versículo 8 já começa. Né, aqui com 1, Aí o versículo 8 já começa no próximo capítulo, né? Capítulo é, 2. Aí já começa aqui um outro parágrafo. E às vezes, e por, por que que a gente. Deixa eu, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar melhor. Esse desenho vai ficar melhor se eu fizer isso aqui Eu apagar isso aqui, isso aqui E fazer isso aqui um pouco maior Eu gosto muito de desenhar Sou um professor que gosta de quadro negro e aí, de quadros, né? Quadro. E eu gosto muito de fazer isso aqui Então, vamos lá Então tá aqui lá. Então capítulo 2 começou aqui Vamos lá, fazer um rabiscinho aqui Capítulo 2, aí verso 1 um. Verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. Aí nós temos na disposição de parágrafos, então cada parágrafo deveria possuir uma ideia. Então a ideia é o seguinte, então, a, em, em teoria, aqui você tem uma ideia e aqui você tem uma outra ideia. Como nós estamos dentro de um livro, então, então as ideias elas devem fechar entre si chama e coerência, né? Então, o capu, a ideia 1 um, tem que estar ligada à ideia 2, que vai estar ligada à ideia 3, que fecha a ideia geral do livro. Ah, mas na hora que você for pregar, você não precisa pregar as três, quatro, o livro todo, porque não dá tempo. Então, o que que você quando você for dar um estudo ou fazer alguma coisa? Então, você vai precisar achar a ideia 1. Um. A ideia 1 um tá aqui nos parágrafos e, e eu tô explicando aqui, é possível que co combine, mas você precisa conferir. Porque isso aqui é o que chama perícope, delimitar o espaço de pesquisa. Algumas bíblias já possuem esse espaço de pesquisa delimitado. Como é isso? Elas possuem os parágrafos. Mas é muito importante não cair na seguinte pegadinha. Pegadinha número 1. Um. É de achar que, por estar dividido em parágrafo, as ideias estão todas separadas em ideia 1 um e ideia 2. Pode ser que a ideia esteja no... No capítulo 1, do verso 1, verso 7, capítulo 2, até o versículo 3 do outro capítulo. É possível. É possível que a ideia esteja assim. Então, não confia. Então, capítulos e versículos são como endereços. Rua e lote, ou rua e número da casa. Só para isso que serve, para identificação, não é para determinar o seu espaço de pesquisa. O que determina o seu espaço de pesquisa são outros marcadores, que eu vou falar um pouco daqui, daqui adiante para você. São outros marcadores que determinam qual, quais são os espaços de pesquisa. Uma outra pegadinha que existe são as chamadas do texto. Sabe aquelas chamadas? Você está aqui o texto, aí tem aqui... É, o homenzinho torto, homenzinho torto, não tem isso na Bíblia, né? Outra chamada lá, a mulher, Isso tem, samaritana, samaritana. Então, isso aqui, essas chamadas, elas são importantes, importantíssimas. Tem um propósito? Tem. Vai ajudar. Mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Vai por mim que mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque aqui ele já está dizendo: você está falando da mulher samaritana. Ok? Mas o tema central não é a mulher samaritana. Isso aqui é como, por exemplo, Praça São Fidélis ou Praça Marechal Deodoro da Fonseca. É só o um nome. É só um local, é só um aglomerado que, de informações que, que ficou conhecido, ou, ou como existe em Goiânia, Praça, Praça do Racha. Não está lá. Você for na prefeitura, vem cá, eu quero saber o nome, é, o nome oficial da Praça do Racha. A Praça do Racha tem um nome oficial, é outro nome. Acho que é Ciro Lisita. Tem outro nome. Você vai. Porque a população deu um apelido. Então, esse conjunto de passagens onde conta a história da mulher samaritana é só um apelido. Não é, o texto não fala da mulher samaritana. O texto é só um apelido, só para você ter ideia, o tanto que isso às vezes a prejudica. Porque o texto de João capítulo 4 fala de outra coisa, fala de outro assunto. Não fala, a mulher samaritana é só o apelido desse conjunto de textos. Então você vai vir na sua Bíblia, está escrito lá, negrito, a mulher samaritana. Então tem um conjunto de textos, lá, acho que é de João 1 até João capítulo 4 do 1, Acho que até o 34, salvo engano. Não tenho isso com certeza. E aí, esse conjunto de textos parece que está falando da mulher samaritana. Mas não está falando da mulher samaritana. O texto está falando de outras coisas. Outras coisas bem distintas do que mulher samaritana. Mas deram o apelido de mulher samaritana para esse trecho. Isso é outra pegadinha. Então o que, é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que considerar nem capítulo nem versículo na hora que eu for separar o meu espaço de pesquisa. Mesmo que a sua Bíblia tenha espaços de parágrafos, não, não acredita. Você tem que entender que existem outras informações que são importantes para você definir o espaço de pesquisa. E eu te digo aqui agora o que, como é que você vai identificar esse espaço de pesquisa. Em alguns textos é muito fácil identificar. Por exemplo, você vê no texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, é mais fácil porque é uma narrativa. Então, Marcos é uma narrativa, então é mais fácil de você ver. O que, que você vai ver? Aí tem lá, Jesus entrou. Aí lá na frente você vai ver, Jesus saiu. Então, na mudança de ambiente, há uma possibilidade de você ter um espaço de pesquisa. Então, Jesus entrou, Jesus saiu. Então, Jesus chegando de meia manhã, no sábado pela manhã, em Cafarnaum, capítulo 1, verso 22 a 23 de Marcos. Aí, chegada a noite, Jesus e seus discípulos foram dormir. Amanheceu Jesus, então, foi para Galileia. Então, mudou o ambiente, mudou o cenário de discurso, mudou a audiência também é possível. Ah, então Jesus virou para os fariseus e começou a falar. Então tem uma mudança de, uma mudança de audiência, pode ser uma sinalização. Em narrativas, que são 43%, é, se você assistiu nossa primeira aula, nosso primeiro dia, no desafio de 21 dias aqui do mergulho bíblico, você viu que 43% da literatura bíblica é, é narrativa. Então não está tão difícil de encontrar o espaço de pesquisa. Determinar o espaço de pesquisa, meus irmãos e minhas irmãs, é 90% da sua pesquisa. Não quer dizer que os outros 10% sejam fáceis, tá? <risos> Mas determinar o espaço de pesquisa é 90% da solução do seu problema aí na hora de fazer a pesquisa. Por quê? Porque muito, muito do que a gente pesquisa, é, se você pesquisa sem saber para onde você está indo, e que espaço você está pesquisando, você está procurando em espaço muito grande. É, vamos, vamos dizer o seguinte, você está procurando a chave do seu carro é, ou a chave da sua casa a chave da sua casa então você precisa determinar um local de pesquisa começa por onde começa pela bolsa começa pela, pela pasta começa pela sala depois você vai buscar na cozinha você sair correndo sala cozinha copa casa do vizinho é na rua é procurando você não vai encontrar vai vai gastar muito é possível que você encontre mas você vai gastar muito tempo e muita energia tentando fazer esse trabalho. Então, não compensa. O melhor é você fechar o espaço de pesquisa. E quando você fecha o espaço de pesquisa, tudo fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Vai por mim, fica muito mais fácil. Facilíssimo. Facilíssimo. Por quê? Porque eu tenho um espaço para pesquisa. O mais difícil é determinar em outros ambientes do Novo Testamento, como, por exemplo, textos proféticos, como, por exemplo, nas Epístolas de Paulo. E nós vamos fazer isso muitas vezes aqui, então fique tranquilo, se você me acompanhar nos outros dias, nas outras lives, é, você vai ver que logo, logo você pega o jeito para fazer isso aí. Ok? Seguimos em frente, seguimos em frente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou... Eu vou... Determinar, como é que eu vou determinar os pontos de chegada e o ponto de saída, eu só ver o movimento, o movimento do, da narrativa. Iniciou uma nova manhã, então saindo, então entrando, então começou, então terminou. É, falando isso, então todos foram embora. Outro dia, outra hora, então isso são mudanças de cenário, são mudanças de personagens. Então tudo isso fica mais fácil de ser é visto e é relatado no texto bíblico. Sigamos em frente, então. Sigamos em frente, então. Vamos lá. Uh... Que, por que que a gente faz tudo isso? Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo final? Disso tudo que nós estamos fazendo aqui, o que, que nós queremos, Qual, onde, onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar a, um, a encontrar o objeto mais importante do texto, que eu já disse para você aqui e vou repetir. O objeto mais importante que nós temos que encontrar no texto é a ideia central ou o motivo. Pode ser ideia central, pode ser motivo, ou, ou, ou o que eu gosto muito é o que Deus disse e espera que você faça. Isso é o mais importante. Esse é o mais importante. Meus irmãos, esse é o mais importante. A ideia central mais importante. É isso que é o importante. Então quando você consegue determinar o seu espaço de pesquisa e você sabe exatamente qual é o, o tamanho desse espaço de pesquisa você então tem todas as condições de exercer uma ótima pesquisa bíblica e trazer exatamente isso que estava no texto. Onde cometemos as grandes falhas na nossa pesquisa bíblica? Primeiro, porque nós não determinamos o espaço de pesquisa. E por que não determinamos o espaço de pesquisa? Porque a gente não sabe que a gente tem um espaço de pesquisa. Tem. Por exemplo, o apóstolo Paulo, só a título de exemplo, você pode pegar aí como exemplo. Ah, deixa eu virar a página aqui para ficar mais fácil aqui então, ó, o apóstolo Paulo pega em Romanos capítulo 1, verso 16 ele diz grego e judeu o que, que ele diz? ele diz que grego e judeu precisam de salvação precisam ser salvos na cabeça de um judeu isso aqui tá tranquilo na cabeça de um judeu e isso aqui está muito tranquilo. Na cabeça de um judeu, o grego ser salvo está muito tranquilo. O que não está tranquilo para um judeu é um judeu ser necessário ser salvo. Porque eles se consideram um povo eleito. Ah, não está saindo direitinho ali. Deixa eu alterar aqui, tá vendo? Por isso que eu tenho que ficar fiscalizando o tempo todo ali na telinha. Para não, não correr o risco de vocês não verem toda a informação, a informação de forma clara na tela do celular. Então tá aqui, então, vamos lá. Para um, um, um, um judeu, isso tá, tra tá tranquilo, um grego necessitar de salvação, mas um judeu não. Aí o que que Paulo faz? Aí Paulo, pega e de Romanos 1,16 até o capítulo 11. Ah, deixa eu ver aqui, cadê a minha cola? <risos> cadê a minha cola? Aqui minha cola. De Romanos 1.16, só para você ter ideia, de Romanos 1.16, qual é o último versículo do capítulo 11? O último versículo do capítulo 11 é o 33, é isso? 34, 11.34, do capítulo, se eu só me engano, do capítulo do Romanos 1.16 até 11.34, até aqui, Paulo tem que explicar isso explicar o que que um judeu precisa de salvação é isso que o apóstolo paulo faz o tempo todo o tempo todo em romanos do capítulo 1 16, romanos 116 até o capítulo 11 34 esse trecho todo ele só tem uma função explicar porque um judeu precisa ser salvo? É isso. Aí você vai dizer, então, quer dizer que isso tudo aqui é uma perícope? É. Tudo isso aqui é uma perícope. É uma perícope. É um espaço de pesquisa. De 1.16 a 11.34. É um espaço de pesquisa. É o que você tem que procurar. É um espaço de pesquisa. <risos> tem jeito. Ah... De novo ali não aparece. Eita, tem que, que saber certinho aqui. Porque eu tô cometendo esse erro aqui com você. Eu não podia cometer esse erro com você, querida audiência. Não poderia cometer esse erro com você de não colocar no tamanho certinho. De forma que apareça para todo mundo e apareça bem a imagem aí na telinha que é ruim, né? Porque não aparece para você, pra você não ver o que eu estou desenhando aqui no quadro. Então, isso tudo tem essa função. Explicar por que o judeu precisa ser salvo. Do capítulo 1, do verso 16, ao capítulo 11, verso 34. Só que dentro desse espaço, Paulo vai falando de muitas outras coisas. Paulo fala sobre eh, o sacrifício de Jesus. Sacrifício, sacrifício... Um, um, dois, tem não, aqui não, é aqui. Sacrifício de Jesus vai falar sobre fé, fé para salvação. Vai falar que vai falar sobre, é, sobre pecado, é, pecado original, vai falar sobre eleição. Então, dentro desse espaço aqui, para explicar esse detalhe aqui, Paulo fala sobre todos esses temas. Mas ele vai falando isso, por exemplo, uh, no capítulo, só para você ter ideia, uh, o capítulo 7, do verso 1 até o 8, é, até o 8, 32, nós temos uma, uma perícope, salvo engano, tá? Estou falando aqui de cabeça. Então, temos uma período, temos um espaço de pesquisa onde Paulo vai falar sobre o poder do pecado e o poder, o poder da lei e o poder da graça. E ele está falando isso tudo dentro de um contexto, é o poder da lei e o poder da graça, você vai aparecer para você aí, o poder da lei e o poder da graça. Ele vai falar tudo isso dentro desse espaço aqui do 7:1 até o 8:32. E como é que ele faz isso? Ele faz isso dentro desse outro contexto maior aqui que a gente tá, acabou de falar. Desse perícope maior. A gente vai ver isso? Vai. A gente vai aprender sobre isso? Vai. Isso é exercício? É exercício. Todos dia dias você tem que fazer um pouquinho de exercício e descobrir qual é o espaço de pesquisa. Ah, já tenho dúvida que você falou e eu não consegui compreender muito bem. Então deixa nos comentários aqui. É, da... eu, vou, eu vou publicar esse vídeo. É, manda, manda um direct para mim com a sua dúvida ah, mas não, não dá para fazer isso aqui agora, eu quero ver melhor então você vai fazer o seguinte, esse vídeo ele vai estar tá no ar amanhã, ele vai, ele vai, eu vou subir ele amanhã para o ITV pro, pro ele vai ficar no Stories, aí você pode ir lá no Stories também e mandar um direct com dúvida ou você pode fazer melhor, você pode assinar a nossa lista de transmissão que está lá na nossa na biografia aí do Instagram e pode mandar Oi, Burja, eu assisti o dia 4 e estou com dúvidas sobre a perícope. Você pode me explicar um pouco melhor? E eu te explico um pouco melhor. Não tem nenhum problema. Se você fala que está com dúvida para um professor, ele fica louquinho, nem dorme. Ele nem dorme, ele nem dorme. Se você falar que tem dúvida para um professor, ele nem dorme. Os professores que estão me vendo aí quem é professor e está me assistindo sabe o que eu estou falando. O professor sofre quando, quando o aluno diz que está com dúvida. Não pode dormir com dúvida. Então é isso. Separar a cena do crime é separar o seu espaço de pesquisa. O que, que eu vou encontrar ali? Eu vou encontrar a ideia central. Qual que é a ideia central? O motivo. Ou melhor, o que Deus disse e espera que eu faça. Ok? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, qualquer outra dúvida, entra lá, no vem no Stories, logo logo isso vai ser publicado no Stories, aqui, porque depois que a gente tira os comentários aqui não tem como responder agora você, eu vou desligar agora. Aí você vai assistir de novo no Stories, se você tiver alguma dúvida. Vai lá e me manda um direct, perguntando a sua dúvida no direct. Ou você pode ir lá na, na bio, tem um link, você clica no link, vai abrir no WhatsApp e a gente começa a trocar ideias pelo WhatsApp sobre a sua dúvida. Tudo bem? Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado pela sua companhia no nosso dia 4. Espero amanhã no nosso dia 5. Amanhã a gente põe a mão na massa. Amanhã a gente começa, então, a pôr todas essas coisas que a gente aprendeu nos, dois, nos quatro primeiros dias na prática. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo. A gente vai fazer a interpretação de alguns textos e tirar algumas dúvidas, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos vemos no dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um grandíssimo abraço. Ah, quem chegou no final, quem tá chegando agora no final? Fala, ah, que eu caí aqui de paraquedas, fui apertar, <risos> fui apertar, vou lá no direct e fui apertar pra poder voltar pra minha página. Acabei caindo aqui, me desculpe. Não, não, não tem problema, você caiu aqui de paraquedas, não tem problema, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você precisa sair também, não fique sem, sem nenhuma crise, pode sair, não tem nenhum problema. Mas se você caiu aqui, chegou por último e começou a assistir, falou, poxa... Eu queria tanto ver esse conteúdo, fique tranquilo, daqui a pouquinho vai estar salvo no Stories. É só entrar no meu Stories e assistir a partir do meu Stories. Se você tem alguma dúvida, me manda um direct a partir de lá. Ou você pode no link que está na minha biografia aí no Instagram, clicar e enviar uma mensagem pelo WhatsApp e a gente vai tirando as ideias também, tá bom? Para quem chegou agora, boa noite e tchau. Olha, veja o nosso conteúdo no Stories dessa forcinha, compartilhe com alguém. Marque amigos, marque colegas. Marca só o pessoal para sorteio, não. Marca para essas coisas também. Vai para o cara aprender a estudar a Bíblia. Um grande abraço para você. Deus te abençoe.